Olá, Anderson Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu atraí 1240 seguidores no Instagram sem investir um centavo é, Que o Instagram é uma verdadeira máquina de vendas e renda, você provavelmente já sabe Mas a pergunta que eu quero te fazer é Você está usando o Instagram do jeito certo e está obtendo resultados que você gostaria de ter? Se a resposta for não, eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje algumas estratégias que você pode aplicar para mudar isso e usar o, seu, o Instagram a seu favor, fazendo com que é, você consiga vender cada vez mais através do Instagram e colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Eu atraí 1.246 seguidores no Instagram sem investir um centavo aplicando algumas técnicas que eu vou te passar nesse vídeo de hoje. E se você... Pegar essas técnicas e aplicar no seu Instagram, você vai conseguir resultados semelhantes e até melhores do que isso, em pouquíssimo tempo. Então, deixa eu te mostrar aqui o meu perfil, o perfil que eu comecei do zero há poucos dias e já consegui atrair 1.243 seguidores. E eu quero te mostrar aqui na prática é, algumas das estratégias que eu venho aplicando nesse perfil para atrair é, todos os dias novos seguidores, seguidores que se tornam clientes e que colocam dinheiro no meu bolso enquanto compram os meus produtos e usam as minhas soluções para é, vender cada vez mais nos seus negócios digitais e crescendo na internet. Então, quando eu criei esse perfil aqui, eu sabia as principais estratégias de atração de seguidores, seguidores de qualidade. E não adianta nada ter aqui 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores que não compram. É melhor você ter poucos seguidores qualificados do que muitos seguidores que não geram resultado para o seu perfil, para o seu negócio digital. Se a sua taxa de engajamento está muito baixa, se as pessoas não interagem com seus conteúdos, não veem os seus stories frequentemente, não curtem as coisas que você posta, não te acompanham realmente é, os conteúdos que você produz, isso significa que você não está usando o seu Instagram do jeito certo. É muito mais interessante, é muito mais vantajoso para você e para o seu negócio ter poucos seguidores que compram de você, que engajam com o seu perfil, que te acompanham Realmente nos seus stories, nos seus conteúdos do feed, nos seus reels Então é muito mais interessante poucos seguidores engajados Do que muitos seguidores que não geram resultado é, Com esses seguidores aqui eu já estou conseguindo realizar vendas constantes E fazendo dinheiro através deles Então vou passar aqui para você agora as principais estratégias que eu usei Uma das principais foi seguir pessoas de perfis semelhantes Então eu, eu, fui, eu entrei em perfis do meu nicho perfis que postam conteúdo semelhante ao meu, sobre copyright, sobre vendas online, sobre geração de renda através da internet, e fui é, seguindo as pessoas que seguem aqueles perfis. Através disso, eu consegui com que muitas pessoas me seguissem de volta. Você percebe aqui que eu sigo aproximadamente é, 6.368 pessoas. Então, muitas dessas pessoas que eu segui me seguiram de volta. Por quê? Porque essas pessoas aqui já acompanhavam perfis semelhantes aos meus, que falavam sobre vendas online, sobre marketing digital, sobre mercado de afiliados. Então, eu entrei nesses perfis grandes do meu nicho e segui as pessoas que seguem aqueles perfis. Essa técnica, essa estratégia vai fazer com que você atraia seguidores, é, seguidores nichados, seguidores de qualidade, seguidores do seu nicho específico e que vão gostar do seu conteúdo porque já acompanham conteúdos semelhantes. Então, foi isso que eu usei e que me trouxe um resultado realmente interessante em pouco tempo, só que não foi apenas isso, se eu não tivesse produzido conteúdo de qualidade, se eu não tivesse entregado conteúdos realmente interessantes, provavelmente esses seguidores não teriam me seguido, esses seguidores teriam é, entrado no meu perfil, analisado algumas coisas e teriam ido embora, como muitos fizeram porque não identificaram com o meu conteúdo, isso aqui é normal, mas a taxa de pessoas que ficaram foi realmente muito interessante. Veja, eu produzi 48 publicações, conteúdos realmente que geram valor, conteúdos de qualidade, um exemplo de um post que eu fiz recentemente. Vendas é o caminho para uma vida de liberdade, abundância e riqueza. Esse post aqui deixa muito claro qual é o meu nicho. Eu estou falando sobre vendas online, sobre vendas. Então, se a pessoa tem interesse em aprender mais como vender na internet, estratégia de marketing digital, é, como escalar o seu negócio, como vender todos os dias, as pessoas vão gostar do meu conteúdo. Aqui eu deixo o link do meu canal do YouTube. É, nos fixados, que é para as pessoas que clicarem aí, tiverem interesse em um conteúdo mais profundo, ir para o canal do YouTube e assistir os vídeos completos, as aulas completas, conteúdos realmente que são mais aprofundados, que a pessoa pode pegar um papel uma caneta, fazer anotações importantes para levar para o seu negócio digital e para a sua vida. Então aqui são conteúdos de valor, baseados na minha experiência no mercado, nas coisas que eu testo na prática e que geram resultado para mim. Não são conteúdos aleatórios, não são conteúdos copiados, de outras pessoas, são conteúdos baseados na minha experiência, conteúdos que realmente eu sei que gerar resultado, por isso eu trago para vocês conteúdos de qualidade realmente inquestionável. E outra estratégia muito interessante que eu usei aqui foi postar Stories com frequência. Cara, o Stories é simplesmente sensacional, quando você posta Stories todos os dias com uma frequência mínima de aproximadamente 5, 40 Stories, algo que seja sustentável para você você não precisa é, postar 100 stories todos os dias. Você pode postar de acordo com o seu tempo disponível, de acordo com é, a sua rotina diária, algo que seja sustentável para você. Você não precisa, de maneira alguma, postar mais de é, 50, 70, 80 stories todos os dias para ter um resultado interessante nos stories. Você pode postar poucos stories, mas histórias de qualidade, histórias que realmente geram valor para as pessoas, Às vezes eu gravo um vídeo completo é, uso alguns aplicativos do celular para é, cortar o vídeo porque para você postar um vídeo no stories, você não consegue postar um vídeo longo no stories é, de maneira que ele fique do jeito correto, passo a passo o, o instagram não permite, só permite vídeos de até um minuto que você vai dividir em 4 de 15 segundos, então para você cortar o vídeo certinho para conseguir postar uma sequência muito grande de histórias você tem que usar um aplicativo para celular e a partir disso você criando alguns conteúdos frequentes para os stories do seu instagram para interagir com o seu público você vai conseguir fazer com que o instagram divulgue seu perfil porque ele é realmente relevante você produzindo conteúdo com frequência pelo menos um ou dois posts no feed todos os dias postes realmente interessantes, que você pode criar simplesmente pelo Canva ou pelo Photoshop, rapidamente você cria uma imagem como essa, é, cria uma legendazinha rápida e joga no Instagram. Através disso, aliado à estratégia de seguir seguidores de perfis semelhantes, você vai sim conseguir atrair seguidores rapidamente para o seu perfil e crescendo cada vez mais. É, mantendo essa estratégia, provavelmente daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, o meu número de seguidores estará muito maior do que isso e provavelmente vai ter me gerado cada vez mais vendas, cada vez mais dinheiro através desse perfil. E se você é, não mantiver uma produção de conteúdo de qualidade constante no seu perfil do Instagram, também não vai adiantar nada você aplicar essa estratégia e atrair seguidores. Por quê? Porque as pessoas vão te acompanhar, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão é, parar para te ouvir se você tiver algo interessante para falar para elas, para ensinar para elas. Qual é o seu nicho hoje? Analise profundamente é, o que as pessoas do seu nicho, que geram grandes resultados, estão fazendo e copie, copie assim de uma maneira que você... É, se inspira, se inspire, não copiar. Você tem que se inspirar nas pessoas grandes do seu nicho. Analise o que ela está fazendo e faça semelhante. Faça do seu jeito, faça da sua forma, mas faça o que as pessoas do seu nicho estão fazendo, as pessoas que têm muito resultado. Porque se aquelas pessoas que têm grandes resultados no seu nicho hoje estão fazendo daquela forma, é porque aquela forma funciona. Então você tem que observar as pessoas que têm muito resultado no seu nicho e fazem coisas semelhantes. O Instagram, aliado às outras estratégias de conteúdo, vai fazer com que você realize vendas todos os dias. Esse número aqui de 1.240 seguidores é um número realmente interessante é, para você conseguir sem investir um centavo. Então, aplicando essa estratégia que eu te ensinei de hoje, você já vai conseguir seus primeiros seguidores, seus primeiros mil seguidores. E continuando nisso, você vai gerar cada vez mais seguidores e vender cada vez mais. Então eu espero de coração que você pegue esse conteúdo, aplique na prática, não esqueça de melhorar cada vez mais o seu conteúdo, as suas estratégias de entrega e a partir disso você vai vender muito com certeza no longo prazo, pelos próximos dias, pelas próximas semanas, pelos próximos meses e pelos próximos anos. Se você gostou desse vídeo de hoje e realmente se foi útil para você essa estratégia de atração de seguidores, deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo próximo. E se você quer um passo a passo detalhado de como vender todo o dia na internet como afiliado, começar o seu negócio digital do zero e nada em quatro a 4 mil reais por mês, acesse o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo e acesse o e-book Renda Online Agora, que é um guia passo a passo de como você gerar de quatro a 4 mil reais por mês na internet como afiliado. O e-book Renda Online Agora está em promoção por apenas 27 reais, mais barato do que um lanche, e você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Você pode pegar o conteúdo do e-book Online agora, aplicar na prática, iniciar o seu negócio digital. E se não estiver gostando do conteúdo, basta alguns cliques e você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Você está completamente seguro quanto a isso. Você vai receber todo o seu dinheiro de volta se não gostar. Você tem uma garantia incondicional. Então clique aqui no primeiro link da esquerda desse vídeo e acesse o conteúdo do e-book Online agora. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o um like, ativar o sininho para realmente acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer conteúdos cada vez melhores para você vender mais na internet, atrair seguidores, crescer o seu canal do YouTube e realmente estruturar o seu negócio digital de uma maneira que você consiga vender todos os dias com consistência pelos próximos dias, pelas próximas semanas, pelos próximos meses e pelos próximos anos. Vamos pensar isso aqui como algo sério, como algo que tem que ser levado a sério a longo prazo. Imagine que daqui a 2, 3, 4, 5 anos o seu negócio digital vai estar em um novo patamar, com a sua renda muito multiplicada é, pelo que você recebe hoje. Imagine multiplicar o que você ganha hoje por 50, 100 vezes. Isso é possível através da internet, porque só aqui no negócio digital você consegue uma escala realmente impressionante. O mercado de infoprodutos é realmente muito democrático, qualquer pessoa pode iniciar no mercado hoje, pode criar um produto, pode ser afiliar a produtos, começar a vender e vender por muito, muito, muito tempo em muita, muita quantidade. Então se aprofunde nesse mercado, estude cada vez mais novas estratégias de vendas e vamos juntos, um sucesso. Eu quero que você evolua cada vez mais e que monte um negócio realmente estruturado que vai colocar dinheiro no seu bolso 24 horas por dia. Até mesmo quando você não estiver trabalhando. Esse é o meu objetivo. Eu quero que você crie uma estrutura que te gere liberdade, tempo livre e realmente muito dinheiro constante chegando até você. Esse é o poder de um negócio digital é, que um negócio digital pode gerar para a sua vida. Imagina a transformação significativa que você vai ter quando você conseguir estruturar seu negócio dessa maneira que coloque dinheiro no seu bolso 24 horas por dia até quando você não estiver trabalhando. Então... O conjunto de uma página no Instagram, um canal do Youtube, produtos realmente de qualidade, ofertas bem elaboradas, vão trazer isso para a sua vida. É fácil? No início não é fácil, você vai ter que se esforçar, vai ter que estudar, fazer anotações, aplicar na prática, investir tempo e dedicação para aprender, mas quando os resultados começam a aparecer, você fica realmente encantado e você não quer mais parar com aquilo. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras vendas na internet, eu se apaixonei por esse mercado. Eu vi o potencial incrível que esse mercado tinha. E eu passei a estudar cada vez mais, a me aprofundar nisso aqui e a passar o meu conteúdo para é, cada vez mais pessoas. Para também ajudar essas pessoas a crescerem junto comigo e gerar resultados incríveis. E eu espero de coração que você esteja gostando dos conteúdos que eu estou postando aqui no canal. Eu estou buscando postar cada vez mais vídeos aqui no canal com a frequência Realmente muito boa para te ajudar através desse canal aqui do YouTube Te fazer vender cada vez mais na internet e gerar muito resultado O YouTube é uma máquina de gerar resultado Se você já está no mercado digital há um bom tempo Você já percebeu que muitos plays grandes no mercado Pessoas que vendem com consistência têm canais no YouTube Então eu recomendo de coração que você também Separe um tempo do seu dia para produzir vídeos para o YouTube Crie um canal no YouTube e foque em é, sua estratégia de conteúdos principalmente no YouTube, porque o YouTube é uma máquina de gerar dinheiro e vendas para o seu bolso. Ele vai colocar dentro do seu bolso 24 horas por dia. O YouTube é uma estrutura que vai trabalhar para você o tempo todo. Você produz o um vídeo uma única vez e esse vídeo fica lá por muito tempo, gerando é, visualizações, cliques, vendas, leads, por muito, muito tempo. Então, eu recomendo de coração que independente de qual for o seu nicho, se o seu nicho é marketing digital... É, saúde Se o seu nicho é relacionamentos Independente de qual for o seu nicho Não importa qual for o seu nicho Seja maquiagem, é, unhas Tem uma infinidade de nichos por aí Mas independente de qual for o seu nicho Eu quero que você Crie um canal no YouTube que você realmente diversifique a sua estratégia, além de ter uma boa página no Instagram, ter um canal no YouTube, ter uma lista de leads no WhatsApp, no e-mail, é o que vai estruturar o seu negócio digital para que você consiga vender com consistência pelos próximos dias, semanas, meses, anos e décadas. Leve isso aqui para o resto da sua vida, porque nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o mercado digital do produtos brasileiro vai crescer muito ainda. O mercado de produtos hoje no Brasil comparado ao mercado é, nos Estados Unidos, ele está apenas no começo. É impressionante, é realmente muito animador e admirável o potencial que esse mercado tem ainda de crescer. E aqui no mercado digital, além de você trabalhar como afiliado, com produtor digital, com PLR, você tem uma infinidade de formas de vender e de gerar dinheiro aqui. Como por exemplo, você pode se tornar um coprodutor. O coprodutor é aquele que fica nos bastidores, é aqueles que ao invés de aparecer na frente das câmeras, eles fazem o trabalho dos bastidores. É um editor de vídeo, é a pessoa que organiza as suas campanhas de vendas como copywriter. Você pode ser coprodutor, ganhar uma porcentagem daquele produto sem aparecer, trabalhando em uma área específica, é, como copywriter principalmente. O copywriter é um dos principais com produtores no mercado digital. Se você se especializar nessa área, você vai ter uma infinidade de oportunidades. E tem outras e outras opções, como gestor de tráfego, como social media. Então você então você tem uma série de opções para fazer dinheiro na internet no longo prazo. O mercado está apenas iniciando e eu espero de coração que independente de qual for seu nicho, qual for a sua é, especialidade nesse mercado, você use com sabedoria o Instagram, o YouTube as listas de leads e consiga vender cada vez mais e colocar muito, muito dinheiro no seu bolso. É, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.